Salve, salve pessoal! Segundo bloco desse livro, nós já trabalhamos os três primeiros capítulos, você confere aí um super, ultra mega resumo, além de tudo que nós já falamos nas outras é, no próprio PDF, falamos da introdução. Esses são os pontos principais dos capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3, ok? E agora nós vamos começar a trabalhar com o capítulo 4 capítulo 4 ele tem um teor nutritivo um pouco melhor do que os anteriores, vocês vão acompanhar aqui comigo, certo? Então, capítulo 4 aí, para quem não leu ainda no material, eu sempre recomendo isso, leiam o PDF antes de assistir às nossas aulas em vídeo, vocês vão ter uma experiência bem melhor. A minha expectativa é que vocês não precisem até comprar o livro para passar na prova de vocês, isso tem acontecido já há muitos concursos na área da psicologia. Tem entrevista, inclusive, de alunos dizendo que não comprou livro nenhum em concursos anteriores e, enfim, deu certo. Eu Quero que vocês acompanhem a linha de raciocínio por trás do capítulo de número 4. O capítulo número 4 que se chama Ordem do Discurso da Psicologia Contexto e Escrita. É um capítulo, eu diria, curioso, porque ele vai falar da análise de instituições concretas. Análise de instituições concretas. É, é um método que vai ser utilizado. Então, por mais que você chame isso aqui de outra coisa, para fins de concurso e análise das instituições de instituições concretas, AIC. Com esses outros saberes, organizam-se exigências para pensar a psicologia. A primeira vem dessa contribuição da análise de instituições concretas, a de definição de um objeto institucional à nossa área de conhecimento e prática profissional. Daí decorre a necessidade de estabelecer os limites básicos de recorte, uma vez que são muitas as psicologias que se configuram no terreno das ciências humanas. Nossa decisão, por razões que se mostram à medida que podemos justificar melhor, a interface que se produziu recaiu sobre, claro, a própria psicanálise. Essa, essa visão de análise de instituições concretas é uma análise do discurso permeada e é, gourmetizada por elementos da psicanálise. É tudo da psicanálise? Não. É a metodologia da psicanálise? Não. Então, enfim, eu digo que é a gourmetização. Sempre que eu falar gourmetização, você imagina que o autor do capítulo ele pegou alguns pontos convenientes, não houve um contraditório aqui, e aí salpicou assim em cima e... Olha como está chique, está científico. Por quê? Porque salpicou um pouco de psicanálise, que sai um pouco de Foucault também. Acontece bastante. É raro, mas acontece bastante. Não qualquer uma, mas a de Freud, claro, é o tempero mais forte, pelo destaque que dá aos registros de uma memória inconsciente que garante aos fatos que vivemos desde o nascimento um caráter psíquico, ou seja, já não mais como objetivamente vividos e sim marcados em rede de superfície em rede à superfície mesmo das lembranças que não mais se lembram em si, pela trama, etc., etc., então eu vou grifar aqui a parte do inconsciente, Essa, esse inconsciente e a psicanálise vão marcar a visão, dado nesse capítulo, para a análise das instituições concretas, perfeito? Frase final, registros que acabam por constituir o um mapa de uma subjetividade é feito de um sujeito que assim será psíquico porque institucional. É a definição dada, é a defesa dada, a hipótese dada, depois dá uma lida no restante do parágrafo, pelo capítulo. É essa razão pela qual nos apropriamos da concepção do discurso de Foucault, ato, dispositivo e, ao mesmo tempo, acontecimento e acaso. Remetemos o leitor à ordem do discurso, o material de Foucault, para que possa aprender, no que é paradoxal da afirmação anterior, o caráter surpreendente das análises Foucaultianas. Pode-se dizer que a função enunciativa, lugar de enunciação, e não o uso da palavra que define o que é o discurso. É a função enunciativa, barra, lugar de enunciação, e não o uso da palavra que define o que é o discurso. Daí, ser antes de tudo, ato. Certo? Daí as implicações mútuas entre os dispositivos discurso, procedimento, um conjunto de procedimentos previstos para... E, em um dispositivo, em uma prática institucional, posicionam agentes como enunciadores porque sua ação legitima um determinado fazer e, a partir daquele lugar, esse fazer se torna reconhecido diante de outros, de outros lugares. É, é. a galera queria ser poeta e aí escreve para os seus pares e a linguagem é bem complicada. É por isso que eu gosto da Sônia Rovinsky escrevendo, da, da Cássia Preto escrevendo, porque eles escrevem, elas escrevem para pessoas normais, não é o que a gente tem aqui nesse texto. Então, o texto ele, ele trava diversas vezes. Resumindo, a visão Foucaultiana é, nós temos uma função da própria, do próprio ato de falar, é, e não a partir do seu uso da palavra, uma função de enunciativa, lugar de enunciação, como sendo algo importante de emanação de poder sobre o outro. Você classifica, você explica algo que nem sempre ali é real. Perfeito. Mas como acaba sendo o primeiro traz uma certa segurança, um ponto de divergência. A ideia aqui é que, há, não no sentido religioso, mas a palavra tem poder. Não a palavra de dicionário, mas a enunciação da palavra. Deu pra, fez sentido? Deu para entender? Vamos seguindo. Esse parece ter sido grande contribuição de Foucault, desde a arqueologia do saber, aos linguistas que passam a ter, na teoria da enunciação, a porta de lance da pragmática da na linguística, e na análise do discurso. É, Mamanguape, eu não sei ler esse nome, mas eu vou chamar de Mamanguape, é o autor que baseou nossos estudos nesse terreno. Para efeito dessa escritura, vamos destacar uma contribuição fundamental desse autor, com efeito de gênero, de discurso, cena discursiva, cenográfica, de um modo de operar análise a partir deles. Dos três primeiros apenas palavras que nos permitirão tratar o um modo de análise que se dará à interface da psicologia que fazemos, vamos a elas. Agora, eu estou tirando onda até então, até na minha maneira de ler aqui, a minha enunciação é uma enunciação já debochada, porque a, a forma como está sendo escrito e está sendo colocado isso, adjetiva demais e eleva um pedestal, o mamanguape e o Foucault. Não sei falar isso, não, mamanguape mesmo. E é desnecessário, acaba sendo desnecessário porque prejudica a comunicação. Agora a gente vai para a parte que é de fato concursável. Caindo questão de concurso, falando sobre isso, dentro dessa análise que nós estamos falando de instituições concretas e até da análise do discurso, o que, que nós precisamos analisar? O gênero do discurso na de Mamanguape é um dispositivo social de emissão e recepção, de produção de discurso. ok? Emissão e recepção de produção, vírgula, de discurso. Aí vem a, a, as poesias que a galera se perde, que não vale a pena adentrar, porque na hora da prova ninguém quer... Ninguém, gente. Na, na moral, na moral, é, bem rápido, isso não cai na prova, é só uma orientação. Na prova não cai poesia. Aí quando você vê, por ele nele, as cenas discursivas vão definir papéis que posicionam o sujeito. Sabe, esses trocadilhos de palavras que são bonitos para a prática onanista do, do, da galera que escreveu isso aqui, mas que são inúteis do ponto de vista da comunicação, até da, da produção de ciência, isso não cai em concurso, não cai em prova. Por que, que eu estou dizendo isso? Pela minha experiência, né? não, mas além disso... Porque o examinador, ele não quer, é, ele vai querer confundir você de outras formas. Tem formas mais inteligentes de fazer essa confusão. Mas ele não quer abrir questões que, às vezes, nem ele entende e que podem ser dúbias. Quanto menos anulações numa prova, melhor. Então, assim, relaxa, velho, relaxa. Você não precisa se tornar um doutor dentro desse campo para gabaritar a prova, ok? Por ele nele, as cenas discursivas vão definir papéis nesse gênero do discurso que posicionam os sujeitos em enunciações que favorecem uma previsibilidade para as interlocuções, de tal maneira que as expectativas de relação se confirmem dentro de certos limites e as interações possam prosseguir e o gênero se repita em confiança. A cenografia é o nível mais imediatamente concreto em que esses papéis são exercidos com as variações que cada um é, que os exerce lhe imprime, lhes imprime e, com isso, negocia, negocia as condições de mudança ou permanência do gênero de discurso. Então, esse gênero de discurso ele se retroalimenta, ele vai se autorreproduzindo, dizendo quais são os papéis de cada um, quais são os limites, e aí isso gera uma certa sensação de confiança. Eu acho que eu expliquei mais fácil do que a galera aqui. Mamanguape considera esses termos não linguísticos da análise do discurso, certo? Para que ela retorne, opera tomando, to, tomando esse quadro conceitual como disparador de análise e a ele articula a qualidade propriamente linguística que supõe pensar como a opacidade, heterogeneidade do discurso, modalidades verbais e outras. Ok, eu não entendi, eu vou passar adiante. Não vou mentir, não entendi, não entendi. O que precisa aprofundar mais? Na forma como está no texto, está assim. então a gente deixa como está. Relação texto barra contexto, olha só. Da análise pragmática do discurso de uma...